Vem aí ela, Vanessa Pires, para comandar o Rio Grande Record nesta sexta-feira. Muito boa noite às manchetes de hoje. Olá. Oh, ah. um bom trabalho, Vanessa. Muito obrigada. Boa noite para ti, Voltaire. Boa noite a todos. Vamos agora a alguns destaques do Rio Grande Record desta sexta-feira: transtornos. Chuva invade casas e causa alagamentos em cidades da região metropolitana. No interior gaúcho, o um município decretou situação de emergência. Risco ambiental? FEPAM avalia vazamento de combustível no Guaíba, próximo a armazéns do Cais Mauá, na capital. Monitoramento? Novas tornozeleiras eletrônicas começam a ser instaladas em apenados gaúchos. Os equipamentos mais modernos evitam que o sinal seja bloqueado por papel alumínio. Até durar o estoque. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada nos postos de saúde do Estado e é aberta a toda a população. E com a proximidade do dia dos namorados, que tal um Vale Night? Novo serviço oferece muita diversão para as crianças, enquanto os pais aproveitam a folga para sair à noite. É fundamental casal, o casal ter um momento. Para manter muito bem a sintonia como pais, é fundamental ter a sintonia como um casal também. Olá, eu sou Vanessa Pires e estes são alguns dos destaques do Rio Grande Record, que já está no ar com as notícias do seu dia. A chuva que persiste nos últimos dias deixou os gaúchos em alerta em todo o estado. Na região metropolitana, bairros inteiros ficaram debaixo d'água, obrigando famílias a deixarem as casas em busca de abrigo. O Rio Grande Record fica por aqui. Você fica agora com mais um capítulo de Topíssima. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. anteriormente, em topíssima...